A Zen se você está tendo dificuldade em manter a atenção ou em se concentrar nas suas atividades diárias, eu tenho uma oportunidade que você não pode perder, sabe por quê? Porque eu vou te ensinar de forma online como você vai melhorar o seu foco e perceber as distrações que estão acontecendo com você no seu dia a dia. Isso trazer resultados tanto na vida profissional quanto pessoal. E como eu vou estar oferecendo um atendimento personalizado, eu só vou disponibilizar 20 vagas. E aí eu abri um grupo no WhatsApp onde eu estou oferecendo uma oferta imperdível. E ó, essa oferta só vai ser disponível para o grupo VIP do WhatsApp, hein? Então não perca tempo e clica logo aí para você poder entrar nesse grupo e não perder essa oportunidade.